Por que, que a maioria das pessoas reclama das coisas? Porque o nosso cérebro foi projetado para sobrevivência, não para buscar sucesso. Então a gente é condicionado a sempre buscar situações de perigo para poder sobreviver. Então naturalmente as pessoas são condicionadas a olhar para aquilo que é negativo, para sobreviver. Por que, que você acha que os... Telejornais têm tanta audiência, mostrando desgraça, mostrando problemas, por causa disso, porque isso prende a nossa atenção. Então a pessoa precisa fazer exercícios para condicionar a mente dela a olhar para o positivo. Por exemplo, ela tem que agradecer por aquilo que ela tem. Se ela fizer isso diariamente, ela foca a mente no positivo. Mas não é algo que acontece naturalmente, precisa ser algo que é exercitado. Como é que a gente faz para as pessoas mudarem isso? Entendo o que eu vou dizer pra você, você não consegue mudar ninguém, você só consegue mudar a si mesmo. Então foque em mudar a si. Se as pessoas começarem a olhar pra você e tiverem como um exemplo, algumas delas vão querer ser como você e fazer o que você faz. Então foque em mudar a si mesmo, porque quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou, marca aí nos comentários uma pessoa que você se importa, uma pessoa que você gosta e você acha que pra ela seria importante aprender isso também. Um abraço!